Olá, Olá, amigos, muito bom, bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast janeiro, diário do, do agronegócio. Agro Eu sou o jornalista abrindo Lucas abrindo uma Rivas, uma e nós edição. abrimos mais uma semana nesta segunda-feira. Hoje, dia de hoje, 17 de janeiro de 2022, mais uma vez dando do Agro destaque brasileiro. para as questões climáticas é que do país. 2021, é que as estiagens na região sul já têm impactado em mais de 19 bilhões no valor bruto da produção do Rio Grande do Sul. E a gente destaca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 de reais. Os prejuízos com a uva já passam de 33 milhões de, de reais Carte com a perda, a, dia, grosso, a perda de 20 mil toneladas da fruta. No Mato Grosso, a perda com os suínos é de 180 reais por animal vendido, elevando medida, o preço do milho e tempo, o farelo da soja e o baixo isso, o valor, valor tempo, pago pelo quilo tem impactado diretamente o produtor rural. No Mato Grosso do Sul, os produtores atingidos pela seca também devem enviar um relatório para a do Estado. A ministra da Agricultura Cultura, Tereza Cristina se dispôs estão a avaliar caso a, a caso dos agricultores no prejudicados no para produtor, mitigar tem os impactos pela seca. Estes alguns dos principais destaques desta segunda-feira e como Esses eu havia mencionado anteriormente, a estiagem já impacta Portanto, em perdas financeiras no valor bruto da produção ponto do, ponto do Rio Grande do Sul. Nas matérias, culturas da soja e do milho, devido ao impacto da seca, os prejuízos podem se aproximar de 20 bilhões de reais. Programa de hoje. A estimativa Uma notícia, vamos foi falar da realizada da pela Federação é das Cooperativas agro Agropecuárias do, do, do Rio Grande do Sul, o azul, ano feco ano RS, a Fecoagro RS, considerando os programa, números divulgados recordo recordo até o momento. O presidente a da entidade, Paulo Pires, demonstra preocupação com este atual cenário da produção agrícola no Rio Grande do Sul. esta movimentação do mercado agora as principais... Informações. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O agronegócio brasileiro fechou o último ano com um saldo positivo de mais de 105 bilhões de dólares na balança comercial. O resultado é 20% maior do que em 2020. A alta dos preços internacionais das commodities é apontada como um dos impulsionadores do bom resultado. Os dados divulgados pelo Ipea apontam que o agronegócio brasileiro alcançou um superávit de 36 bilhões e meio de reais, enquanto os outros setores brasileiros fecharam o um ano no vermelho. Mesmo com o bom resultado geral, seis produtos tiveram queda nas exportações, entre eles a carne bovina, o café e o milho. Os dados completos podem ser conferidos no portal Agrolink. Muito obrigado pelas informações e ainda falando sobre as vendas para o mercado externo a gente destaca agora os resultados da avicultura. É que no ano passado as vendas de carne de frango para o mercado internacional somaram mais de 4 milhões e meio de toneladas. Este resultado leva em conta todos os produtos do setor, desde a carne natura até os processados. E de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, este é o maior produto já registrado pelo setor em um único ano. O levantamento feito pela entidade apontou uma alta de 9% nas exportações em 2021 em 2021, e comparação com o ano de 2020. Apenas na soja, o impacto sentido já passa de 14, 14 bilhões de reais em valores. Que os produtores vão deixar de comercializar no milho. Este valor se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 Isso pode ocorrer no e apesar sul do continente, ministro da Otava e bem no oeste paulista. Na maior parte dos preços, em 2022, ser devido ao aumento de São dos custos e de produção. Em Minas Gerais, as chuvas podem ocorrer com uma melhor distribuição. Na região norte e nordeste, também chove bem neste composição. início de semana. Na Bahia, o tempo fica mais seco, mas pode ter chuvas intensas no recôncavo. No Piauí, Ceará e oeste da Paraíba e Pernambuco, as chuvas vêm de forma irregular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 A sensação térmica, uma conta que leva em consideração a umidade e temperatura, pode passar dos 45 graus em, em alguns regiões. Em 2020, o Brasil exportou pouco mais, Hoje é mais de 6 bilhões de dólares em um produtos produto da agricultura. Da tempo e Já clima, em 2021, foram mais de 7 agro bilhões e de dólares. Volto a gente vai em frente com um agro a AgroLink Vamos agora semana. falar sobre a previsão do tempo. Vamos Obrigado um pelas informações. Em meio ao cenário de seca, o Ministério da Agricultura diz estar preocupado. Um garantir Olá, o plantio da safrinha. E o bom repórter campo, Sérgio Pastor nos conta os detalhes. Bom, nesta terça não temos A equipe do, do Ministério da Agricultura, um Pecuária e Abastecimento, e, pelo liderada pela ministra Tereza Cristina, esteve no Paraná rápida, e em e Mato Grosso do Sul e se que reuniu que com produtores afetados pela estiagem. De A viagem é continuação da agenda iniciada no Rio Grande do Sul, em Cascavel, no Paraná e em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A ministra destacou que o foco no momento é garantir agora, Lucas, que os produtores atingidos pela seca tenham condições de plantar a safrinha, principalmente a nas áreas mais adiantadas, e, e a é implementação a da segunda safra, além de favorecer o manejo nas lagoas. Por outro lado, ainda mais mais é esperada chuva muitas chuvas sobre o Maranhão, chuvas frequentes o que vai no Tocantins e no Pará, no Acre e Rondônia, tendência para chuvas mal distribuídas. E tem dois avisos: o primeiro vai lá para o Rio Grande do Sul. Fazer o diagnóstico da Oeste, situação das lavouras nos entende. estados afetados, merem, a equipe do Ministério da Agricultura conta com o apoio da granizo. Conab, da Embrapa é da e de representantes de do o Banco Central, Banco do Brasil e do Oeste, Ministério da Economia. A ministra sobrevoou a região de Ponta Porã Paraguai, e Naviraí, e e em Mato Grosso do Sul, onde estão as lavouras mais castigadas pela seca no estado, para possibilitar tomadas de medidas de forma mais ágil e ajudar agricultores e, e outras categorias de, de profissionais afetados clima, pela estiagem no Estado, o governo do Paraná decretou Volto situação de emergência. Da mesma forma, terça. foi decretada situação Obrigado de emergência ainda, em todos os municípios estiagem, do Estado do Mato, Mato Grosso do Sul. A região também teve perdas registradas nas, nas agrícola, atividades pecuárias devido à falta de água para os animais. Em relação ao crédito rural, o Ministério da Agricultura Agricultura estuda o apoio de crédito Braçoja adicional água, a água, a água, aos produtores dos municípios do em que o estado de emergência em foi reconhecido pelo governo federal. Já a possibilidade a de apoio primária. sem necessidade de autorização do Estamos Banco Central, inclusive um em relação um às dívidas referentes a operações de crédito de investimento contratadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conforme previsto no Manual de Crédito Rural. De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 Machado e São João do Paraíso. Elas serão acompanhadas por técnicos da Emater MG e estudiosos da Universidade Federal de Lavras. O coordenador técnico estadual de fruticultura da Emater MG, Denis Sanávio, fala da iniciativa. Esse projeto nós vamos testar em alguns municípios seis variedades e em outros municípios sete variedades. Então espera-se, o né, conhecimento de professores da UFA de alunos da juntamente com os colegas da nossa terra e peça fundamental aos produtores rurais que cederam as suas propriedades para propriedade, fazer a montagem em da unidade de, em de observação, observação. espera-se com de de de deprimir isso deprimir de determinar quais, quais são as, as variedades com melhor comportamento a a né? melhor desenvolvimento, melhor produção melhor peso de fruto melhor tamanho de fruto por região ou seja, no futuro nós podemos determinar quais as variedades são as recomendadas para diferentes regiões Minas Gerais bomba já de deu ao Estado Mineiro o título de, de, de maior produtor de marmelo do país aí, portanto, nas décadas de 1960 e do do 1970. 1970. A a dos as maiores produções estavam em municípios da, da, agrícola, da região da Serra da em Fulminho, Terezinha Leite e Daimater, de Minas Gerais. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Saca de soja, 60 quilos, sendo vendida a R$ 182. Reais em, Já em Passo Roda Fundo no Rio Mato Grande do Sul baixo, 166 reais R$ 166 em Dourados do no Mato Grosso do Sul em Balsas do Maranhão a soja sendo vendida por aqui. a R$ reais e com 50 centavos volta, com, com essas atualizações o AgroLint News vai ficando por aqui uma excelente